E salve salve tropinha! beleza, tô passando aqui no início do vídeo para agradecer geral que tá se inscrevendo no canal, então já deixa aquele likezão Se inscreve no canal, compartilha os vídeos aí com todos os seus amigos aí E rapaziada, não se esquece de passar lá no meu insta, me seguir é... Segue nossa página aí no facebook também, se você tá querendo ajudar a gente aí a crescer e fique aí com o vídeo que tá muito insano. Tamo junto e é nóis, tropinha. Valeu, E salve seus mitos então tropinha, já vai se inscrevendo no canal, deixa o likezão, compartilha, passa lá no meu Instagram, o arroba tá aí na tela, então já passa lá no meu Instagram, compartilha o vídeo aí pra todos os seus amigos e vamos pra gameplay aí, tropa tá insano. Então galera, toda vida que eu jogo xadão aí, eu caio login clock, tá ligado? Naqueles piques, então já vou lutear o basicão e vou ver se encontrar algum cara por aqui né mano. Eu vi que caiu três caras por aqui por cima Agora eu não sei pra onde eles foram Eu imagino Ó, oh, estão trocando tiro aqui em cima Ragei o cara Só peito Aqui nós não Jogamos com capa, é só peito Aí a Moco marcou que ele tá descendo lá pra baixo Tiro no peito E mais um aqui, o né então já encontrei outro cara aqui, velho. Já miséria, nem eu sei onde é que tá. Eu vou ter que vazar daqui, mano, que... Tô na péssima posição. E eu não sei onde o cara tá. Ah, agora eu vi, cara. Tentei dar um tiro de K98, mas não deu certo. Tentei dar a capa de AK. Nem vi onde o cara é foi. Outro tiro de K98. Mais um tiro desse aí, eu quebro a escadaria. Hahaha. <risos> Ave Maria doido Eu tô lagado, eu tô lagado, tem que. Esperar essa internet melhorar, mano no 50 mas tá um 50 bugado aí agora sim, agora tá melhorzinho para dá pra jogar. Cadê o cara? Eu vou franquear, ver se eu encontro ele. Subir aqui a escada. <risos> Morreu pra minha mina. Meu Deus do céu. Que bicho burro da desgraça. <risos> o cara pisou na minha mina que eu coloquei lá no início do, do vídeo. A primeira kill que eu fiz, eu lutei o cara e coloquei a mina no loot dele. O inteligente aí foi... Lutear Ó o calango cego Passou aqui por mim e nem me viu Jogou um angel Vou avançar Tô com a doze, do canto pegar o gel dele Ele tá avançando nele, vai me ruxar Passou pra esquerda Dois peitão Ave Maria doido Aqui não trabalhamos com capa Aqui é só peito e tropa, cortei um pouco do vídeo já pra pique aqui, né? Porque, tá ligado, né, tropa? É, não, não encontrei ninguém, então resolvi cortar um pedacinho aí do vídeo, tá? Vou subir aqui pra pique ver se encontrar alguém lá. Vê se eu faço algum aqui em pique. Ai, que sono. Ai. Tentei acertar um crossbow no cara mais menor. O cara saiu do local que ele tava. Olha se eu ruxo nesse cara. Vou dar uma crossbow nele. Opa, 64. Vou ruxar. Tem um de 12. Tá miadinho. Tomando 5, 5 de dano. Passei por um lado, ele veio pro mesmo lado que eu, vai voltar atirando E mais um tiro, ele tá miado Correu, toma peitão, meu parceiro Mais uma killzinha insana Já foi quatro abates, tudo peito Aqui só trabalhamos com peito, meu amigo Opa, eu vi, eu vi o cara aqui. Vou ruxar nesse cara aqui que tá na guarita. Vou ruxar, mas eu só tenho dois gel Tenho que avançar um gel lá na frente. Ele não dá a cara, pô. Vou chamar um dropzinho. ele Ó, avancei um gel. Vou ruxar. Vou dar um de crossbow nele. Vou dar um de crossbow. Oxi! O cara se eliminou de M79. Ó, lança, moço! Meu Deus do céu, tropa Que isso, mano Ave Maria Cara, eu O batata nas pernas Você é louco, mano Ai, ai, como pode Naquele kill foi massa Um kill que não veio pra mim, mas foi massa O cara se eliminou pra não dar kill Molo do 39 de dano da Crossbow. Eu vi um cara lá em cima Vou dar dá um peito, peito Aqui não, trabalhamos com capa Chuva de peito Chuva de peito Tem duas balas de lança ainda Ave Maria, esse moleque aqui tava frozen O que importa é aquilo, né, tropa? Esse negócio de HS, é só para deixar a sua taxa de HS positiva. Eu não ligo pra isso não, mano. Eu jogo a intenção de ganhar a partida. Esse negócio de HS. Taxa de HS pra mim tanto faz. Mas eu. Mas eu mesmo assim eu acho que a minha taxa de HS não tá tão ruim não. Eu tô com 43% de. De capa. Eu acho que não tá tão ruim não Dava pra tá melhor, igual nas temporadas anteriores Ficava com 60% de, de HS e tá? tal Taxa de tiro na cabeça 60%, 50% Agora eu diminui um pouco nessa temporada que eu tô jogando mesmo pra fazer kill Não tô jogando muito pra focar em HS, entendeu? Bom galera, eu, eu trouxe esse vídeo aí no intuito de... Mostrar que a gente não precisa rajar só, dar só capa para fazer kill. A gente pode atirar no peito também, pô, e fazer que tá ligado? E principalmente porque eu gosto de jogar muito de lança e jogar muito de AWM, então... É, não tem como eu manter a taxa de HS acima de 50, não. Porque, querendo ou não, se eu tô jogando de Sky, eu acho um AWM, obviamente que eu troco a Sky e pego a AWM. Se eu tiver jogando de MP40 e encontrar um M70, que é um lança-granada, M79 Obviamente que eu vou largar MP40 e pegar M79, então Não tem como eu manter uma taxa alta de HS, entendeu? E... Tipo... Hum, é, esse negócio de taxa de HS, movimentação rápida, não representa que é melhor do que ninguém não Tem muito ninguém aí que é pro play no X1 dos Cria e numa ranqueada passa mal, tá ligado? Então eu sou o que joga ranqueado, não sou jogador de x, mano Mas essa granada aí foi feia, ó Magui, que maluco Meu Deus, que granada feia, mano Agora esse cara aí vai se ferrar, que ele tá dentro do gás Eu vou dar, vou dar alguns tiros nele E vou pegar aqui, porque esse gás tá forte Aí, ó, desceu, pulou Um tiro de 28, tá vendo? Peguei um aqui com 28 Se eu tivesse focando em HS Eu não tinha gostado de ter feito essa aqui, entendeu? Então, ó, já tô com 6. Deixa eu 6. Tô com 6 abate, tropa. Então. Pô, não tem o que reclamar, não, velho. HS praticamente zero nessa partida, mas. É. Tô focando em ganhar a partida. Meu objetivo aqui é, é ganhar a partida, tá ligado? Então. Eu tô vindo o passo aqui, mano. Tem cara aqui dentro. Aqui não tá Acho que ele tá dentro desse outro quarto Vou dar uma ação nele Opa, eu vi o cara aqui, meu Deus, cara Como assim, velho? Arrancou 40 de HP Arrancou 40 de HP do cara Meu Deus do céu, a, a, a, a M79 Não tá causando mais tanto dano, não, tropa Agora é pouco dano Esse moleque aqui também tava mafroso, hein, tropa pegar essa tomba isso aqui, que só tem uma bala de lança Eu não vou arriscar o último cara Eu tentar dar um lanção, errar E aí, não tem arma de rush entendeu? Então eu vou ficar com essa tomba isso aqui Procurei esse cara aqui, não sei onde tá eu Vou jogar uma granada aqui Ver se ele aparece Pode ser que ele tenha na negativa Ó, oh, agora eu vi Passou aqui pra árvore derrajadão rajadão Vou tentar... Atirar de frente é mais rápido. Ave Maria! O primeiro, <risos> o primeiro capa da partida tá então, esse, tropa. Deixa o likezão.